6. -se. soldados da 76. Vai seção da 76 agora? Que aqui Vamos fazer é, conquista. Conquista. é aqui que. Aqui que explode. Vai. Seção da dado, bora. Bora fazer seção da nossa né? punha aí, sim. Implica a assim. jogada de ataque. <risos> Se os caras pegar, a... é, irmão, o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que lutar todo mundo junto. É... Irmão, vai ser um acho chacina. <risos> não eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor cada um estar no seu tempo certo, porque para a gente segurar o objetivo, pô. <risos> Mas é que o torcedor de chumê não. A chacina é certa. A chacina é certa. Vamos segurar o objetivo, velho. Cada um entra na sua hora certa. Chega. Eu sei que eu vou estourar a cabeça. Não, eu vou tentar matar o máximo aqui, velho. Se tiver dando errado, aí a gente bota o pecado no bom que a gente vai ter life infinito velho campo de leitura do região Todo mundo põe a... a Live de menino, os carros vão te chamar rag Agora o ruim um. vai ser sabe o quê? Um. Se eles um. pularam com o um. ish, tá ligado? Não, vamos embora. terminar. Fala, vir, bora, bora. Com... Vamos pro trás, vamos pro trás! Pega a direita, a pega a direita a Pega a direita, a pega a direita, a pega a direita a aqui Já peguei aqui o cara. da Nossa, que, que isso? Eu já tô... Tomei ele Vou pegar por lá! Vou pegar pro lado, pro lado do lado. Vai, vai, pega, pega ele. Pega eles, pega eles. Pega por aí, pô. <risos> <risos> vai, mais pegando o objetivo. Vai, vai, pega ele, pega ele. Atrapalha, atrapalha. Vou pegar. Pega o hippie, pega o hippie. Tá morrendo. Foda-se, foda-se, pode foda-se. Pode cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Lembra de atirar o vício! Foi o lance, foi o foi no chão aí, velho! Vai, vai, vai! Atrás, atrás! aqui. Estão do lado aí, do lado! Soldado? Tu se fodeu, soldado! Soldado, maldição! É melhor ir fora! Vai, vai, vai! Ferra o escudo do... do... do... do rei, quando ele vem! Eu não sei nem onde esse cara tá... Alguém? Tem um ali, ó. Vai pular o macaco ali, eu tô vendo o macaco ali. Ah não, errei. Atira. Ah, o macaco foi. Aê, boa, boa, pega o rei, pega o rei, pega o rei, ativa o foi o macaco dos dias. Vai, pega esse direito. Põe lá no chão, põe lá no chão. Acabei de pôr é. tá o avançado De boa, seus <risos> Pega esse pega esse boa, boa, boa, boa, boa. essa conta aqui não dá. Macri, Macri, Macri. Aonde? Vou, aqui, aqui, aqui. Reinard voltou. Aqui ah. no escudo do R20 todo aí. Tem vida aí. Boa Boa, boa, boa. Olha o soldado na lado de direito. Desculpa, eu vou ali, vou ali na direita, com o povo, com o Alguém tem cura aí. Porra, sobe, porra, sobe, porra. Reusa. Porra, porra. Aqui atrás, aqui atrás. Sobe, galera, tem aqui, ó, direita. Lá, tem um Reaper e tem um Soldado. Preciso de cura. Cadê segura, eles? Segura, segura. Pega o Ren, pega o Ren que é mais prioridade. Até o dos filmes eles. Nossa, tem os caras pela... pelas costas. Fudeu, moleque. Fudeu, Só sai e pro meu é ele pegou todo mundo. Cara, eu, eu tô com Esparra, zero, morri agora, velho. Bora, bora, bora, bora. Eu é é Segura que eu cheguei. Tem ult, tem ult. Eu tenho ult também, eu tenho ult também. Chega no meio ulta, meu velho. Bota pra ter rolado. Eu em 95%. Peguei um, Voltar nessa merda. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu 88%. Preciso de É, da minha Tá bom, acabou. Boa, boa, boa, boa, boa, deixa eu entrar, não. Boa, garoto. Boa. Boa. É muito... boa. É muito... <risos> isolada aí. Boa até gravar. Bora, Zara, pelona. Juntos nós somos fortes. Todo mundo, todo mundo, Todo mundo, Bora, quem não sabe jogar de ZAS sabe que quanto mais peça mais chegar, maior vai ser o dano. Só porque tá shift, a shift, é shift. Quando você tiver metade da vida. É, quando tiver metade da vida, aperta o shift pra, pra usar o, o escudo e encher o life. E além não vai aumentar o dano. Pois é, eles também pegaram, caralho! Nossa, vai, traga, vai, vai, todo mundo macaco! Todo mundo macaco! 5 macacos, macaco. Macaco, todo mundo macaco! Vai, vai! Macaco porque não vai dar certo? Não, todos macacos, vamos não. Mais, vamos não. Vamos, não, todos macacos. Licença da discopada. Vem por cima, vem por cima aqui, galera. Vem por cima aqui que a gente pega. Por cima, não, não vamos mover a, a, a gente, a não. Vamos todo mundo, vamos todo mundo. O baixo não pega aí, não. Lembra de botar o escudo quando pular. Aqui ó, já com quem? Vai, vai, entra todo mundo nessa porra aí, vai! Não, tá todo mundo lá, velho. É, um toque. Eles tão esperto, pô, vai, vai, o tem que lá, entrar tudo, tudo junto, tá junto assim. pô. Moleque, é tá todo mundo lá dentro que tem um de A gente tem muito soldado, cara. Bora, a vai de soldado nessa pé. É isso? Bora, vamos Esse esperar vocês, vamos pode, esperar vocês. nesse e Não, não vai não, não vai não, porto, <risos> porto, espera, deixa os quatro, os dois vinhos! Vamos todo mundo junto, vamos pular todo mundo cheguei, junto Cheguei, cheguei Vamos lá, vamos lá Entra Peraí, pula. É? pula Pula Pula, pula, Usa o escudo Usa o escudo Vai, entra todo todo mundo Vai atrás está... dele Vai atrás dele <risos> <Detaliado>, <risos> porra é um <risos> segurar segura. Vamos segurar na frente Segura na frente, segura na frente, todo frente, não vai pra trás, sai todo mundo pra frente lá, que lá na frente eles vão ficar tudo divididos. Bora, bora, todo mundo lá fora, Boa garoto! Diversa <risos> todo mundo aí, Uda! Vai, vai, vai, Uda! Separa ele que bate! Tem Agora é Caldinho, minha beira. Barreira, Se soldado Você está na minha boa, Vou boa, a, a gente Ah, velho, é. é. da... ah, vocês morreram, porra vai, vai, Eu vou juntar os você está na minha mira da ciência porra Você Todo mundo no meio Todo mundo no meio Você está uh, na minha mira Eita caralho, segura segura Você tem que botar barreira Mano, eu perguntei meu Tinha que estar na minha mira e acabou É porra, tem que lembrar porra Lembra de botar barreira senão né? é morte pô. Quer trocar para a soldade que... aqui? Não <risos> aguento Agora, agora, agora, agora, agora, agora <risos> essa, é, agora é, agora é tem muito, tem muito Bora, Cara, Vamos aqui! Eu vou o Pode! Para pegar agora! Pega ponto que eu vou voltar, caralho! Recuperado! Todo Não tem erro. Ajuda! Ajuda! Ajuda! Ajuda! Ajuda! Ajuda! ajuda! Pega! Segura! A coisa aqui atrás. tá! Dá Dá o like! Dá o like! Vem! Pura, bota aqui. o like! Toma esquerda lá! Bota a like no chão, porra! Bota like! Tampo biótico lógico, ativado! <risos> Valeu, né? Boa, boa! Preciso de cura! Morri. Merda, caralho. Segura, segura, segura, segura! <risos> Não fica perto um do outro não, porque o míssil pega é, em área, pô aí o míssil vai matar você. quem tiver junto. pô Fica separado um do outro, tá ligado, um ponto. Pô. Nossa, eu sou de ele. Pra... É muito você estar na minha mira do meu lado. É meu um ponto. Matei, matei. Vai demorar um pouco. 5 minutos. Nessa Quando Agora quando alguém está, mesmo vira o vício do cara, tá ligado? Pra matar rápido. Não estou morto ainda. Pronto, já vou minha mira. Quem eu tô? Foi amigo ou foi inimigo? Foi, Não, foi inimigo. Você está na minha mira. Abate tudo. Vai, vai, vai, vai. Deixou avançando, foi outro. Venga, você é a minha posição. Eu tô no seu objetivo, eu tô no objetivo, não vou tentar atrapalhar ele aí. Eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, mano, que isso? Esse shot aí me deu uma correda metade da minha vida. Se alguém precisar de cura, ainda é um tem. Bota um like no chão, bota um like no chão pra mim. Bota o um laço like no chão. Eu preciso de cura. Merda, me mataram fica é, alternando, tá ligado? Quando alguém joga um live, depois o outro joga um life. Defenda um ponto! Impossível! É é é pelo amor de Deus! A gente vai ganhar! Não, velho! Ninguém oh. vai fazer isso pra gente. Porra, 44 <risos> O soldado ele pega muito, muito abate pro objetivo velho Sura galera, ulta aí Você tem que curar o outro porra Eu meio todo mundo no meio do cabeça Vamos descer aqui, vamos descer aqui vem cá Preciso de curar Ah não merda não se estará Merda Nossa